A é. da criatividade também, né? Porque assim, a gente fala de uma criança, mas o, o pessoal que está desenvolvendo, que está criando coisas novas, é, entre aspas, ele tem uma criança dentro dele, né? Sim. Porque o, o ah. pessoal de ficção científica, o pessoal que está inovando o tempo todo, ele não tem barreira, tipo assim, ah, não, isso eu não tenho como fazer. É. Né? Ele está sempre tentando mais e mais. Está se divertindo.